Não agora para que tô falando, a gente, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo, e hoje, um vídeo que está é Torch Cave, um joguete aí que realmente eu recebi esse joguinho aqui, e cuja nossa intenção é experimentá-lo. Então vamos ver como é que é esse jogo, ver se esse jogo é interessante, ver o que eu acho desse jogo, ok? Então bora lá! Nós podemos ser esse Mini Indiana Jones, e o nosso objetivo é achar a chave de ouro para abrir para de ficar me olhando. Interessante. Ih. Vamos lá. Ih. Opa! Ah, a gente tá pulo duplo agora que eu descobri isso. Tá, esse jogo mexe com física. A gente não pode girar tão rápido no ar. Vou pegar uma chave. E aí. Yeah. Uau! O jogo ele custa tipo um real, gente. Então quem quiser jogar aí, né? Só. <risos> Calma, não vamos morrer. Então vamos lá, indiana, cubo. Sobe aqui. Sobe aqui. E peguei uma chave. Aí, ó. consegui conseguimos. Sobe aqui. Ui, ui, ui, ui. Sobeu aqui. E chegamos. Bem bonito o jogo, gente. Tipo, é interessante a visão do. Sabe? Esse meio 2D, 3D que parece, né? Eu não sei se é se não é tá aparecendo que é um 2D 3D eu só acho que o personagem podia ter uma animação né tipo mas né vamos o jogo por um por um preço de um real então nossa isso cai tá Passamos de nível. Bom, gente, até onde será que a gente vai? Até a.. opa! Ui! Nossa senhora! Tá, aquelas caixas usam física também. Mas estamos conseguindo. ai ai gente uou conseguimos meu deus use o que que é para atravessar através do bom vamos ali ó que que isso faz ah então pera Ah, WCD Sp Ah, ok, gente. Eu tava jogando errado. Uuuuh. Não. A gente morrerá hoje, gente. Tá, já peguei a ideia. Ó, oh, divertido, hein? Ter esse negócio aí. Então, que nós. Tá, tamo vivo. Subimos aqui, ó, já peguei a chave, esquema já pra nós Easy Quero usar o gancho mais, eu gostei do gancho Ó, oh, o nosso personagem tem uma animaçãozinha, hein E isso, Mas parabéns, Jegg Estranho que a música tem tipo umas misturas de ritmo, né, ó A gente pegou a chave? Acho que a gente já pegou. O que, que eu tô fazendo aqui? Não sei. <risos> então bora gente. Pegou aqui. Já pegou a chave, ó. Já subiu aqui. Foi apressado e morreu. embora Realmente é do jogo. Nossa, essa música tá meio estranha, gente. Eu tô to achando tá misturando, sei lá os itens, tô ficando tonto aqui já. Uau! Não! Não! Não! Não! Gente, isso aqui não é uma arma de. de, de gancho isso aqui, é tipo uma arma laser destruidora de vidas. Tá, eu vou ter um longo trabalho por aqui. Vamos que a gente consegue. Vai! Isso, tamo indo! O que aconteceu? Ah, ok. Que... Nossa senhora, gente, calma Eita Agora a gente consegue, hein Aê, ó, ó como os caras é, cara é bom Os caras bons Os caras sobem mesmo caindo Pegamos aqui, ó Não Quase, gente Vamos fazer mais uma fase Tá, agora nós estamos aqui, já pulo aqui, ó, ó, é o truque, ó, vocês sobe aqui... Ih, fui trollado. Tá, acho que eu ia precisar daquelas caras. Ah, ok. Ok, não, não critico, gente, conseguimos de qualquer jeito. Agora nós daremos a volta por trás... Uhum. É nóis, gente. Bom, gente, eu não sei quantas fases esse jogo tem. Deve ter... Muitas. Eu piso em alguma coisa invisível? Bom, enfim. Eu não sei quantas fases esse jogo tem. Eu gostei realmente do jogo, gente, por, por preço de um real, né? Pensa. Se pagar um real num joguinho desse aqui, assim, ó. Dá pra você, dá, dá pra você passar um bom tempo... De brincando nisso aqui. Realmente, eu tô, eu tô conversando, eu tô aqui ainda tentando fazer mais fases. Aí depois que eu morro, não sei porquê. Olha lá, olha. Mas esse jogo, gente, ele realmente é muito bom. Eu gostei bastante. Tipo, ali tem uns bugs aí, mas, gente, vamos dar um desconto, né? Jogo de um real. Então, tipo, vamos criticar como por jogo de um real. Mas então espero que vocês tenham gostado. Deem like, favorito, de inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Não esquece de comentar, se possível, daquela avaliada. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, falou.